Oi, águas cinzas, odores em águas cinzas, vão ver sifonagem. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Ivan Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. Então, temos algumas pequenas mudanças. Começamos aí, é, por dizer, esse é mais um vídeo dentro da série de águas cinzas. Aí dentro de águas cinzas, tem ali a série de odores em águas cinzas. E nesse aprendizado todo, uma das etapas é a sifonagem, vamos falar de sifonagem. Mas antes, deixa eu convidar, é, tem um canal novo, uma plataforma nova na, na internet, é, é, é, é parecido com Odisseia, o link está na descrição. É. é um YouTube alternativo e nós estamos começando a postar os vídeos lá também. Deixa eu convidar, né? entra lá no e acompanha também. Ele é baseado em blockchain, é, ele remunera por você assistir os vídeos, dá um pinga um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu comecei essa semana e você recebe uma criptomoeda, que é do, do próprio Library. Né? É um LBC, é uma criptomoeda. Então, na hora de você postar o vídeo, você paga ali um pouquinho daquilo que, que você recebeu, as pessoas assistem o vídeo, elas recebem. Né? É, eu recebo também, todo mundo recebe, é uma maneira de monetizar um pouco o trabalho do, do criador de conteúdo, receber um pouquinho pelo que está fazendo, sem ficar enfiando é, um monte de propaganda na hora que você está assistindo o vídeo. Então, no YouTube, por exemplo, não tem monetização. Já poderia ter, mas não tenho, é porque eu não, não gosto desse negócio de, de ficar parando o vídeo a toda hora. Mas aí, né? no Odissee, é alternativo, descentralizado, não tem como censurar, então legal, fica o convite, o link está aí. Vamos voltar então porque é que é de, de interesse nosso aqui. A sifonagem, eu estou querendo achar maneiras de passar o efluente de um lugar para o outro de maneira automática e de uma maneira mais adequada. Para impedir ou diminuir a, o tempo que o efluente fica parado no sistema? porque aí ele tende a ficar anaeróbio e ficando anaeróbio ele vai gerar os odores do H2S, do sulfeto de hidrogênio. Então nós estamos um punhado de coisas, já abrimos o, o biodigestor que está funcionando agora como um filtro descendente. Né? É, estão abertos os dois, é, os dois filtros biológicos, funcionando também como filtro. É, implantei uma torneirinha, nos próximos vídeos a gente vai mostrar do sifão Venturi, sifão não, do oxigenador Venturi. Estamos evoluindo para implantar o sifão Bell e por conta de entender esse processo todo, eu montei um experimentinho né, em microescala e depois aumentei a escala, para a gente entender como é que funciona o processo de sifonagem. Então vamos dar uma olhada no processo de sifonagem e logo depois, primeiro a gente vai ver. Eu coloquei o sifão, não funcionou. Aí fui em micro escala para entender o funcionamento das coisas e mostro para vocês. Aumentei um pouco a escala, né? porque as coisas funcionam muitas vezes de maneiras diferentes. Aumentei um pouco a escala, entendi o processo. Aí veio uma solução, colocar uma torneirinha para retirada do ar da tubulação vamos ver então como é que acontece e aí funcionou o negócio vamos dar uma olhada instalei o sifão do primeiro para o segundo filtro e vamos observar se esse aqui vai funcionar tudo direitinho então se não tiver entrando o ar não tem por que não funcionar está enchendo um pouco mais a a caixa, quando chegar no alto ali, ele deve começar a funcionar. Vamos ver. Já era para estar funcionando também. A gente ouve que está passando água, mas não está funcionando como deveria. Vamos ter que resolver isso. Daí que quando a gente fez o processo em micro escala, um modelinho aqui de como poderia funcionar o biodigestor, o primeiro e o segundo filtro, e com o princípio dos vasos comunicantes, a gente viu que a coisa funcionou bem. O biodigestor enche, vai passando para o primeiro filtro, o efluente, o primeiro filtro vai enchendo, e junto vai enchendo também a mangueira que vai fazer o efluente passar de um lado para o outro, ok, estamos quase lá e de repente o efluente começa a ir para o outro lado e o processo de sifonagem começa a acontecer, até que a pressão equilibre esses dois líquidos esse sistema vai estar tá funcionando, chega mais efluente, um fluido qualquer e aí vai passar de um lado para o outro até que o terceiro filtro encha, quando o terceiro filtro encher a gente vai ter o mesmo processo acontecendo. A mangueirinha aqui começa a se encher também e a sifonagem vai começar a acontecer. Pronto, à medida que a sifonagem está acontecendo, os dois vasos aqui vão sendo esvaziados. Era isso que a gente estava buscando lá. Só que quando eu fui fazer, isso não aconteceu do jeito que eu queria. E aí por que, que não aconteceu? E é isso que nós vamos contar. Que aí eu fui pesquisar um pouco mais e fiz o mesmo processo numa escala diferente. Ok, agora eu estou com uma vasilha um pouco maior, um tubo maior, para facilitar a visualização. Legal, aumentei a escala para entender como é que esse princípio funciona. Coloquei um tubo fixado. Isso daqui é uma borrachinha para fazer a vedação. Enche um pouco o primeiro vaso e o excesso vai saindo. Quando é que ele vai parar de sair? Quando ele chegar no nível mais baixo aqui do tubo. Ok. A ideia dos vasos comunicantes seria isso aqui. Vou colocar um desses aqui desse lado. Ok, e não adianta eu colocar água aqui, porque o que vai sair vai ser outra vez nesse nível aqui. Esse é o menor nível que tem. Quando chegar nesse nível, ele não vai puxar a água que está lá embaixo. E se eu colocar outro aqui, também não vai adiantar nada, porque não, não vai modificar essa situação. E não vai modificar por quê? Porque aqui dentro está cheio de ar. Na hora que entrou ar, por aqui, o sistema para. A mesma coisa aqui dentro. Entrou ar dentro do sistema, todo o sistema para. Deixa eu mudar a vasilha. Então, o, o princípio é o mesmo. Colocar a água, ela vai passar de um vaso para o outro até chegar no nível mais baixo, dado aqui pelo tubo. Mesmo que eu coloque uma junção que vá até o fundo, não é isso que vai fazer acontecer a sifonagem. Ela vai parar aí mesmo. porque Porque o tubo está cheio de ar. Como é que a gente tira esse ar? Fiz umas experiências, instalei uma torneirinha no um tubo, tudo bem, o processo de transferência está acontecendo, mas acontece pouco, porque está cheio de ar aqui impedindo a passagem desse líquido. Agora se a gente tirar o ar do tubo, vamos ver, agora sim, a velocidade aumentou bastante e a gente vai ter uma sifonagem mais eficiente. Dando sequência ao nosso passo a passo, instalei a torneirinha para fazer a oxigenação do efluente que vem ali de cima. E instalei também o, a tubulação dos vasos comunicantes. E além disso, coloquei uma torneirinha aqui em cima. Se eu percebo que está passando pouco efluente, eu sei que tem ar. Se tem ar, eu abro um pouco a torneirinha e aí a coisa vai numa velocidade um pouco maior. Então eu sei que aqui tem bolha de ar. E nós vamos testar a torneirinha daqui a pouco para ver como é que ela vai se comportar. Se vai virar o, o sifão que a gente está esperando que aconteça. Vamos deixar encher um pouco mais. Até recobrir. Esse tanto aqui. Na hora que recobrir, o sifão deveria estar tá puxando toda a água de uma vez para equilibrar esses dois lados. Se isso não acontecer, nós vamos abrir a torneirinha e observar o que vai rolar. Olha lá, a sifonagem não está acontecendo. A água já chegou... No topo. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir um pouco a torneirinha. Para retirar o ar do sifão. Olha lá, Está empurrando o ar ali dentro. Vamos abrir um pouquinho. Olha só. É. Abrimos um pouquinho. Tiramos o ar. E agora sim. A sifonagem está acontecendo. Buscando equilibrar o nível dos dois efluentes. Ah, que legal, hein? Ah, que legal! Uhul. Então nós estamos caminhando para um sistema autolimpante. Aqui agora, esse tubo branco está buscando o efluente lá embaixo e mandando para a segunda câmara. Com o tempo, a tendência é a gente ter um efluente tratado e mais limpo. Não sei se vocês já estão entendendo o que é que eu estou fazendo aqui. Mas nessa parte aqui agora vem brita. Nós não vamos ver mais a, a água que vai chegar por aqui. Porque ela vai ficar abaixo da superfície da brita. Como estava nesse filtro antes. A mesma coisa vai ser feito aqui e vai ser feito ali. Ali eu vou colocar mais pedra, vou colocar brita. E vou colocar uma camadinha de areia, breta já colocada no, no primeiro filtro, aqui a, a telinha por baixo para separar a breta do entulho, que eu não quero elas misturadas, eu quero bastante espaço vazio lá embaixo, quando tiver tudo funcionando a gente vai ouvir os barulhos é, na hora que, que puxa a descarga para o segundo filtro, é, vai ser legal. Então, por hoje é isso, muito agradecido por acompanhar o vídeo, não esquece, né? o novo YouTube alternativo é o Odyssey, o link está aí na descrição, vai lá, se inscreve, é muito bem-vindo, você pode ganhar alguma coisa também, só de assistir os vídeos, de qualquer vídeo, de qualquer canal, você começa a ganhar ali um, um, um, uns trocadinhos e depois de um tempo dá para você transformar isso em real, em dólar, ou seja o que for, beleza? Ou em Bitcoin... Legal? Então a gente se encontra por lá. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.